Esta empresa de Cuiabá, que tem mais de 5 mil empregados, oferece diversos benefícios como planos de saúde e seguro de vida. E os dependentes diretos, como filhos e cônjuges, também têm direito e recebem os mesmos benefícios. Ofertas que, segundo o supervisor da área, acabam se tornando um atrativo na hora da escolha do emprego pelo trabalhador. Isso aí contribui muito no custo mensal da família. né então hoje nós temos, para você ter ideia, 5.500 funcionários na empresa, sendo que desses 5.500 nós temos 12 mil vidas dentro do nosso plano de saúde, que é um número bastante expressivo em relação à abrangência do plano. Para Eliane, esse foi um ponto crucial na hora de se candidatar à vaga, já que o marido dela foi incluído no plano de saúde. Segundo ela, a extensão do benefício faz uma diferença e tanto no final do mês. Com certeza impacta muito na renda familiar, porque fazer um plano de saúde hoje e um, um, um seguro de vida por conta própria, o valor é muito alto. Né? Então ele levaria aí uma boa porcentagem do meu salário embora. E os benefícios, em geral, são estendidos também para os casais homoafetivos. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A empresa ela tem se preocupado muito com isso, não é de hoje, então os seus benefícios, a intenção é que eles abrangem muito mais do que somente o colaborador. Então ela não tem nenhum tipo de discriminação. Em relação a isso, e as áreas, os gestores são muito bem instruídos para que não façam nenhum tipo de discriminação e, pelo contrário, incentive o colaborador também a procurar o RH e conhecer os benefícios que são oferecidos. Práticas como essa atraíram Belchior, que colocou seu companheiro como dependente logo depois de entrar na empresa. Segundo ele, foi rápido e simples. Precisou apenas apresentar a certidão de união estável. fato de eu estar relacionando com uma pessoa do mesmo sexo ou não, é, não vai interferir na qualidade do profissional que eu sou, do cidadão que eu sou. Então, acredito que é, só coloca-nos no, no par de igualdade. Eu sou um cidadão, somos um qualquer outro, somos profissionais como um qualquer outra pessoa, temos problemas, temos uma vida como qualquer outra pessoa, seja ela heterossexual ou homossexual. Então, acredito que essa questão é, coloca-nos no par de igualdade. E ponto final, nós não somos a mais, nós não somos mais nem menos do que ninguém. Na esfera trabalhista, os companheiros homoafetivos têm direito a planos de saúde, previdência privada e seguros, entre outros. Benefícios esses que, segundo este procurador, independem do sexo e de qualquer outro tipo de escolha pessoal. A figura aqui é são casais, então fazem jus a determinado direito que pode estar previsto em norma coletiva, até mesmo na lei. Então eles fazem jus, o que não pode ocorrer é a discriminação. E a partir do momento que se entender, por exemplo, que um casal homossexual, por qualquer motivo, ainda que, entre aspas, né, seja em prol de uma alegação de entidade familiar, um conceito familiar algo desse tipo, isso é discriminatório e viola a Constituição da República. Mas para conceder benefícios, é importante que as empresas observem algumas regras. No caso de planos de saúde e seguro de vida, por exemplo, deve ser descontado um percentual do trabalhador para evitar que o benefício seja considerado salário indireto. Outro ponto, a empresa não pode retirar esses benefícios quando eles são oferecidos de forma espontânea. No entanto, se esse benefício for resultado de convenção e acordo coletivo, ele pode ser retirado ou reduzido caso haja uma nova negociação coletiva. Empresas e instituições que desrespeitam o que determina a lei estão sujeitas a diversas sanções e os trabalhadores lesados devem procurar seus direitos. O próprio trabalhador e seu cônjuge podem buscar as vias judiciais adequadas, com vista visto ter a reparação desse gra dessa grave lesão a um direito da personalidade. Né? É, cabe indenização por danos morais, além de outras é, repercussões, até mesmo de ordem patrimonial, que possam ocorrer. Da mesma forma, ele pode fazer denúncia em, em, nos órgãos oficiais de fiscalização, como o Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência Social, e até mesmo o Ministério Público do Trabalho,